Eu também quero estar comentando alguma é, reclamação que chegou sua vida através do comunicado, através de telefone, enfim. É, Elas chamaram-me ao baixo de direção, por exemplo. Algum colaborador no lugar Alguns não, um colaborador comigo. Eu não tenho tanto, tanto acesso assim, na grande, eu conheço o trabalho há muito tempo. Vou lá, gosto demais da praia. vou mais no lugar, mas. Essa pessoa há muito tempo e ontem ela ligando para mim, porque eu não tinha no um contato da linha, acabou então é, falando dos casos do bairro de reção. Bai direção se por um lixo, próximo da creche. E essa pessoa me ligou e falou que lá ele joga um resto de animais bovinos, cachorro morto, perto da creche. Enfim, o que vocês imaginaram que eu jogando lá? E outra coisa, estou enterrando. Para dar uma olhada de pé, eu estou falando que foi passado para mim. E aí, estou aterrando. Estou dando pé e sem esse nicho, Olha só. Isso é brincadeira. Aí coloca um pouco essa fumaça. É claro que tem é uma fumaça fóssil, com certeza. E criança está é inalando essa fumaça. Que moradores estão é inalando essa fumaça. Um hospício não consegue dormir à noite. morador moram próximos da, da creche ali, desse bichão, não estão conseguindo dormir, clamam, clamam por que hoje que mande um carro que nasceu para aquele lugar. Porque eles não estão conseguindo dormir. Só que eu, eu sei que a senhora está nos ouvindo. Eu sei que tem alguém que está ouvindo e vai parte direto da administração. Por favor, tenha pena desse povo. Chega de tanto sofrimento. Pelo amor de Deus, dê uma volta nesse bairro as forças que trabalham ao redor da senhora, olhar o que realmente está acontecendo com a população de Pulau, o descaso é muito grande. Agora, é porque eu não entendo por que está aterrando esse lixo, se paga até, até o seu se paga 400 mil reais por mês para a empresa para fazer esse trabalho, esse lixo está sendo jogado ali fora mesmo. isso é um absurdo, isso é um absurdo. E também hoje, o cidadão me procurou, bairro de Santo Antônio. Lixo também jogado na é RBI. Se eu não me engano, só é. na casa do Sargento Lira, o cara por lá. Lixo está lá à vontade. Uma vergonha, segundo o cidadão, está com um visitante de fora. De fora, passou lá e viu aquilo, achou uma confusão. Aqui em Fundão existe o que é isso? O que O município de Fundão. Se diz o Santa Teresa. Santa Teresa, após as 17 horas, é colocado no lixo, o caminhão passa e coleta. Se após as 18 horas, o caminhão passou, o vereador o federal, o vereador Anil, vereador Fernando, o, o senhor presidente, é isso, é lutado. O cidadão colocar o lixo fora, depois que o caminhão passa, é mutado. Tem que existir penalidades. Existe sim, cobrança. Trabalhe corretamente, administra corretamente, aí nós fazendo cobrar. pobre faça o um trabalho que tem que ser feito, de verdade, mas não vamos ficar fazendo um trabalho de mentirinha de enganação. Basta, basta. <risos>